Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Mundo Animal. Hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Diário de Suzano o ortopedista veterinário Ricardo Morgon, Ricardo Henrique Morgon, lá do Hospital Veterinário Mundo Animal. E se você ainda não assistiu os outros episódios deste podcast... Todos estão disponíveis lá no portal www.diariodesuzano.com.br, também no Facebook, no Instagram e no YouTube do Diário de Suzano, além do Spotify. Se você preferir, você pode estar tá conferindo esse episódio também lá no Spotify. Então, se você está gostando aí do podcast, deixe seu like, compartilhe e fortaleça aí o nosso trabalho. Ricardo, eu gostaria que você começasse apresentando aí para o oh, pessoal. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Ricardo Henrique Morgon, né? Sou ortopedista veterinário, como o Tiago falou aqui. É, atuo na área há 10 anos, né? Sou formado em veterinária aí há 12 anos, mais ou menos. Logo em seguida, depois do, do término da faculdade, me especializei em ortopedia e de lá para cá vim prestando esse serviço, né? E trabalho com o mundo animal há alguns anos já, né? Então, assim, meu histórico aí na veterinária é praticamente ortopedia, né? Ortopedia. É, nunca fiz outra coisa dentro da veterinária que não fosse ortopedia, né? E aí tem uma rotina e alguns milhares de casos aí resolvidos já, tem bastante, <risos> bastante, bastante história já, já. É bastante agitado, assim. É, bem agitado, é. é que o pessoal não conhece, quando você fala em ortopedia veterinária, ninguém imagina, né? Uhum. Mas é assim, tem uma gama de coisas que acontecem dentro da veterinária e a ortopedia é, hoje em dia, é, a rotina é pesada, realmente. Bah. Bacana. Você tem animais, Ricardo? Tenho, tenho quatro cachorros. tem quatro cachorros? É, tenho quatro cachorros Como, em é, casa. como é que é viver com, com eles? Ah, é uma delícia, né, cara? Eu sou fissurado em cachorro desde moleque, né? Desde moleque. É, então eu pegava uhum. cachorro na rua pra cuidar, né? Pegava? <risos> pegava, uhum. peguei muito. Uhum. Pegava, cuidava, doava. E aí, assim, tive vários cachorros já, né? Hoje em dia eu tô com quatro lá no quintal. Lá, quatro? Né? É, quatro cachorrinhos uhum. lá. E sempre foi apaixonado por animais, assim? Sempre, ó. Antes, sempre. De, antes de ser formado em biologia, eu me formei em biologia. Uhum. Né? Antes de, de me formar em veterinária, na verdade, né? Uhum. Eu sou formado em biologia. Uhum. E tudo a ver com animal também, né? Então, tudo assim, sempre uhum. gostei muito, né? Sempre cuidei muito, sempre tratei, é isso uhum. aí. Né? <risos> antes, antes da gente entrar... No assunto da, da, da ortopedia, você falou que é formado em biologia. Qual animal, assim, mais curioso que você já trabalhou, mas diferente, assim, que você chegou a, a trabalhar? Olha, é, nada a ver com veterinária, né? Uhum. Mas eu participava de um grupo de aracnídeos. Aracnídeos. Então, a Olha gente a estudava só. aranha, ah, <risos> escorpião, uhum. ambiplígio, esses Chegava, chegava a pegar? Um... Pegava, fazia pesquisa de campo e tudo. Rapaz, coragem é. é... <risos> E... Com relação à ortopedia veterinária, eu queria que você adiantasse aí pro pessoal o que a gente vai ver daqui pra frente, ah, o que sim, é a ortopedia. É. Poxa, então, é assim, é muito bacana, né, que eu tô acompanhando a evolução do negócio aí praticamente uhum. de 12 anos pra cá, né. Então, antigamente você fala numa tomografia com um cachorro, por exemplo, uma ressonância magnética era coisa de outro planeta, né. Uhum. Hoje em dia é uma realidade muito normal, né. Então, você pedir aí um exame de imagem apurado, de uma coluna, de um osso, de um crânio, você querer ver um cérebro por dentro com o exame, hoje em dia é muito tranquilo, né? Então, assim, a tecnologia veio junto, né? Com a medicina veterinária, assim como na humana, né? Então, hoje em dia, os exames diagnósticos que a gente tem na mão possibilitam a gente fazer muita coisa que a gente não conseguiria fazer antes, né? Por causa de tecnologia. Uhum. Então, hoje em dia é possível tirar um tumor craniano, por exemplo né, é, Uma hérnia de disco né? Você fazer uma reconstrução 3D Com impressão 3D de um crânio Ou de uma coluna E você desenvolver dispositivos Para resolver problemas né? Uhum. Então assim, a, acessos cirúrgicos né? Então Equipamentos, implantes Tudo vem inovando né? Então hoje em dia Quando a gente pega assim, ortopedia veterinária Ortopedia humana Realmente a gente está Anos luz atrás deles uhum. Mas a gente tem muita coisa já que tá legal pra caramba aí. E tá dando para prestar um serviço refinado já para uhum. o cliente. Né? É, uma, é uma especialidade relativamente nova, digamos assim, na veterinária ou, ou não? Não, não é, uhum. nova, não é nova. Não é nova, uhum. tá? Eu acredito aí que tenha mais de 30 anos já, tá? Uhum. É que assim, realmente de uns 8 anos para cá o negócio deu um boom mesmo, né? Aham. Uhum. Então, assim, vários laboratórios prestando serviços de imagem, possibilitando a gente fazer um trabalho cada vez melhor, ah, né, sim. na verdade. Uhum. Tem que estar tá sempre em consta constante evolução. Sim, então, assim, as uhum. atualizações, né, eu acho que em todas as áreas, você pode estar tá falando de um engenheiro ou um dentista, né, o cara que se formou e colocou o diploma uhum. no bolso, ele ficou anos atrás lá, né. Então, acredito que dentro da medicina a gente é obrigado a se atualizar, né. Então, novas técnicas, novos produtos, novas tecnologias, tem que estar sempre buscando o melhor uhum. né E você falou né no início seu interesse sempre foi trabalhar nesta nesta área da, da ortopedia sim dentro da veterinária né uhum. é, desde a faculdade eu sempre trabalhei com ortopedia então uhum. assim fiz estágio com ortopedista trabalho sobre ortopedia pós-graduação de ortopedia uhum. então nunca vai assim, ser a ah, vou fazer anestesia eu vou fazer qualquer outra coisa sempre Bati nessa tecla aí. Fechou, então, Ricardo, a gente vai encerrando aqui o primeiro bloco. Na volta a gente vai aprofundar mais aí sobre a ortopedia veterinária, falar um pouco de exames, enfim, e vai ter dicas aí para você que, é, que, tem um animal, que tem um animal em casa. Então, fique com a gente, voltamos já.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 Estamos de volta com o segundo bloco deste episódio de podcast do podcast Mundo Animal, falando sobre ortopedia veterinária aqui com o Ricardo Henrique Morgon, lá do Hospital Veterinário Mundo Animal. E agora ele vai falar o que o profissional faz, né? Dentro dessa especialidade. Tá. Dentro da ortopedia, né? Então atendemos hoje em dia é, luxações de patela, né? Problemas de joelho, problemas de coluna, problemas relacionados à idade porque a longevidade dos animais hoje em dia é muito maior do que antigamente por conta do todo o tratamento que eles recebem durante a vida, né? Fraturas, luxações, né? É, pacientes que são atropelados, caem, trombam, né? Então assim, dentro da ortopedia existe toda a parte de traumatologia que seria os acidentes, né? Existem os problemas também as correções de problemas congênitos, né? Que vêm já desde de nascimento. E aí tem os problemas adquiridos durante a vida, né? As artroses, as artrites, as hérnias de disco, os desgastes ósseos, ligamentares, tendinites. Hum. E aí tem essa gama toda aí para ser tratada, né? Certo. Lá, lá, só vou voltar um pouquinho na pergunta aqui. Lá no hospital você atende cachorro, gato, tem outros animais que vocês atendem? No que hospital atendem? É, <risos> eles têm o atendimento de animais silvestres ah, também no, lá, tá? No caso da ortopedia você... Eu já intervi já... algumas vezes. Uhum. Não é minha especialidade, na verdade. Uhum. Eu prefiro passar a bola, assim, para quem é mais especializado nisso do que eu, uhum. né? Mas já operei macaco, tartaruga, papagaio, tucano e aí vai. Sim. Já fiz muita cirurgia também. Uhum. E quando eu devo procurar um profissional de ortopedia? Olha, geralmente, né, é, como as pessoas são leigas no assunto, elas procuram quando o animal está apresentando uma claudicação, uma dificuldade de levantar ou gritos de dor ou, né? Então assim, dificilmente uma pessoa leiga vai conseguir identificar uma lesão, né? Geralmente, procuro nesse ponto, né? Quando o animal já tá demonstrando uma situação que não tá confortável para ele, uhum. né? Então, dificilmente vai conseguir é, elucidar para um tutor de um de um paciente uma luxação patelar. Perguntar para ele, seu cachorro tem luxação patelar, ele não vai saber. Né? Hum. Então, assim, geralmente eles procuram Quando acontece né? Então, quando demonstra dor né? Ou quando sofreu uma queda né? Ou uma dificuldade Ou o animalzinho vai urinar e cai em cima da urina Porque perde força dos membros E aí eles procuram né? hum. tá. Mas é difícil, assim, pontuar para é, uma pessoa leiga Uma lesão que fala assim o ah, meu cachorro tá com isso, eu vou procurar o um veterinário Geralmente é quando demonstra alguma coisa já né? uh -huh. Quando chegam... Um... O cachorro lá, quais são os exames iniciais realizados? Olha, na ortopedia, começa com uma avaliação física, né? Então, é, é feita uma anamnese com o tutor, pergunta o que está que acontecendo, né? E aí você vai investigar com as mãos mesmo, né? Então, você vai fazendo as palpações, tem alguns exames físicos que são bem da ortopedia mesmo, alguns testes que só a ortopedia sabe fazer, né? E assim, é o teste de ambulação também, ver como o paciente está andando, né? e aí identificar, né? É diferente de um ser humano, que o cara chega lá e fala, olha, tô com dor na coluna, né? A sensibilidade da gente com a mão tem que ser muito maior ali para conseguir encontrar o ah. problema, né? E quais as principais, né, doenças ortopédicas aí que atinge cães e gatos? Tá. Bom, vamos separar assim, olha, é gato é um indivíduo aí que é mais difícil de ter problema ortopédico. É mais difícil, né? E chegar isso aí. É, né, <risos> <Ele risos> <ele risos> chegar nisso. É, né? Uhum cão assim hoje em dia a gente fala muito em doenças relacionadas à idade problemas congênitos né problemas adquiridos aí também e o trauma né em si uhum. então é, o que a gente acompanha muito hoje em dia nos cachorros de idade é artrose e coluna tá uhum. então quando a gente pega cachorros aí menores de pequeno porte e que vivem dentro uhum. de casa e tudo a gente vê muita luxação de patela, muita fratura por queda do colo, essas coisas assim, tá? Uhum. Então, assim, a, na rotina mesmo a gente pega essa gama toda, né? Então, assim, desde problemas relacionados à genética e outros à idade e outros ao trauma também, né? Uhum. Então, entendi, acaba atendendo tudo isso aí. Entendi. E tem, tem, e tem raças mais propensas a ter tem. problemas? Ah, a ter tem. Ah, tem. Quais? Tem muito, tem. Algumas aí. Olha, vou pontuar assim o mais corriqueiro, né? Uhum. Quando a gente fala em Yorkshire, Spitz, né? Poodle, que já é uma raça que já, já não se vê tanto, né? Essas raças pequenas, os cachorros Toy, tem muitos problemas de joelho, uhum. né? Então, problemas de desvios angulares e que geram problemas no joelho. Quando você fala aí em cachorros de grande porte, né? Então, você fala num Rottweiler ou um Labrador, então a gente vê muito problema de artrose no quadril. Então, quando a gente pega essas raças pela frente, a gente já vai com a mão no lugar certo, praticamente, né? Uhum. Ah, esse aqui é joelho, esse aqui provavelmente é coluna, né? Vai selecionando até pela raça mesmo. Não é que todos vão ter, né? Mas dentro da, dessa raça, muitos acontecem de ter essas lesões congênitas aí, que tem já com, a, com essa carga que vem com a raça que foi estabelecida, né? Uhum. E você tinha dito agora, né, que os gatos são bem difícil, bem difícil, é... ter alguma é, lesão e é... tal, bem diferente dos cachorros. Por Sim. quê? Olha, a uhum. anatomia do gato, né, a, a estrutura óssea dele, a musculatura, ela é uma estrutura feita para receber mais impactos, né? Então, dificilmente você vai ver um gato com hernia de disco, por exemplo, né? Ou um gato com espondilose na coluna, que é o famoso bico de papagaio, né? Uhum. Então, assim, a gente pega em gato muito idoso, tendinites, né? Ou algumas coisas assim. Então, o gato relacionado, quando você compara com um cachorro, é, as lesões que ele tem em coluna, por exemplo, não são 1% do que atingiria os cachorros, por exemplo, os uhum. cães, né? Então, o gato, ele é muito mais resistente a isso, a impactos, na verdade. Então, ele pula, sobe desce a vida inteira e não acontece nada uhum. com ele, né? É bem diferente do cachorro, né? Bem cachorro diferente, já... né? Tanto que a gente fala, uhum. gato não é um cachorro pequeno. Existe dentro da veterinária uma medicina para gatos, para felinos. Uma especialidade, uhum. né? É bem diferente. Perfeito. E o que pode, né? Eu vou perguntar para você agora. O que pode causar os, trauma, os traumas nos animais? E quais são os sintomas de um possível trauma? Você já falou que ele, que o cachorro se manifesta, né? De, sim, de sim, né? Quando a gente fala em trauma, a gente já pensa assim no acidente, né? Uhum. Então, assim, quedas, né? É, geralmente pode romper um ligamento, luxar uma cabeça de fêmur, né? Fraturas, né? Eu já peguei cachorro que tropeçou no tapete e quebrou os dois braços, né? Então, assim, um tropeção, né? Uhum. Então, é ver a delicadeza de um cachorrinho de 3,5 kg, 2 kg, o osso dele é muito frágil, né? Então, às vezes, pulando do colo, acontece, né? Uhum. E uma outra coisa, às vezes, você vê em cachorros de grande porte e ele fica tomando escorregão a vida inteira. Num piso que não é adequado é para ele também. É, uhum. né? E acidentes, por exemplo, às vezes, a pessoa filhote tem que estar muito atenta, né? Ah, sim. É. E o, o filhote ele tem uma particularidade que o osso dele é muito flexível. Uhum. Uhum. né, então assim as fraturas em filhotes é mais difícil de, de encontrar né, uhum. mas assim o filhote realmente caiu no chão quebrou né, não uhum. tem o que fazer né, ele não tem sistema de defesa estabelecido então ele do jeito que ele cai ele vai cair uhum. <risos> e não vai tentar virar né, é. tá e e com relação também a você pegar por exemplo algum você sair com um carro às vezes o... Passa por cima da patinha Sim, da ó, batinha, muitas a... vezes uhum. Muitas vezes isso já aconteceu de eu atender uhum. O tutor vai sair da garagem com o carro E não vê que o cachorro estava solto E uhum. o cachorro não tem maldade Porque ele não sabe que o carro vai fazer mal a ele Ele entra embaixo e, ele entra embaixo, e passa mano. em cima né? E quebra um quadril, uma, um fêmur Um, um uno ali, um braço, uhum. uma perna E vai embora, né? Quais são outros episódios assim que pode acabar ac acarretando? Olha, por incrível que pareça, né? É Festa de final de ano, Copa do Mundo muito cachorro pula da laje. Muito cachorro pula da laje. <risos> Por causa dos fogos. Por causa dos fogos, né? Com o medo. Pessoal fica, o cachorro é, tem medo, né? De, tem. De então, assim, ou ele pula da laje e se quebra na queda, ou ele escapa de casa e é atropelado, né? Então, assim, uhum. isso aí fica até um alerta. Para o pessoal que tem, né? Para segurar muito bem, colocar em um lugar que você fique contido para não acontecer, porque uhum. acontece muito. Tá, tá certo. E um dos casos aí, né você tinha citado a da artrose, né? Quais são outras doenças assim, que, que costuma atingir os cães? E falar um pouquinho da artrose também. Né? Ah, sim. Tá, bom. Assim, além da, das raças predispostas a ter essa doença, né? Uhum. Então, assim, a artrose é um problema da idade também, que atinge nós humanos também, né? Hoje em dia, é, existem diversos tratamentos para artrose, alguns nutracêuticos, outros é, analgésicos, né? Então, hoje em dia, a gente consegue contornar bem essa, essa questão da artrose aí com o controle da dor, porque é uma doença que não tem cura, na verdade, né? Só que você vê, né? Numa artrose, por exemplo, de cabeça do fêmur, que a gente chama de displasia coxa femoral, hoje em dia, tem especialistas colocando prótese de quadril no cachorro. Então, você elimina o problema da dor ali para sempre, né? Uhum. Uma vez que a técnica dê certo, né? Não quer dizer que é 100% de acerto. Mas a artrose hoje em dia é muito tratável. Então, a gente consegue dar longevidade para um animal com artrose durante anos, com tratamento medicamentoso, mesmo fisioterapia. A gente consegue dar uma longevidade com saúde e qualidade de vida para ele. Uhum. A partir de qual idade ela começa a manifestar? Assim? Ela pode se manifestar? Não sendo congênita, Uhum. Né? Congênito, às vezes, já pega animal com um ano de idade com, cheio de artrose já, né? É, uhum. Mas não sendo congênito, você começa a observar isso é com 10, 12 anos de idade hoje em dia, uhum. né? E como ela, ela se manifesta, primeiramente como? Dor, Só né? Então, o animal começa a ter atrofia muscular. Uhum. Então, se você tem uma artrose, geralmente é no quadril ou nas pernas, ali no joelho, ele começa a afinar aquele membro, né? Um outro sintoma também, nos dias mais frios, ele não consegue nem levantar de dor, tá? Igual no uhum. um ser humano também, um dia que tem ar... pega o frio ali na artrose, dói, né? Uhum. Então, ali, a gente uhum. parte de um exame de raio-x para ver, né? Que é um exame simples, é feito em qualquer clínica. E a partir do raio-x, a gente estipula um tratamento. Se o raio-x não for suficiente para ver o que a gente precisa ver, a gente pede uma tomografia, tá? mas é tratável né? a gente consegue assim hoje em dia a gente fala num paciente idoso em qualidade de vida então a gente não consegue transformar ele num atleta mas a gente consegue deixar ele com qualidade de vida para ele funcionar uhum. né para ele levantar comer beber urinar defecar e voltar para a tá porque não dá para fazer muita uhum. <risos> não dá para ser Deus também né claro a gente busca isso e além da, dos traumas que a gente que a gente comentou também e da, e da artrose, quais são os outros casos mais comuns que você chega a atender assim que eu gostaria que você é, falasse um pouquinho. O, o mais comum hoje em dia é a ruptura de ligamento cruzado, uhum. né? Que acontece no joelho. Então, o animal chega ali na clínica pisando com a pontinha do dedo, com a pata traseira, né? Uhum. E aí, num raio-x simples ou no, na própria palpação física, a gente faz alguns testes específicos, a gente diagnostica isso. E isso é uma correção cirúrgica. Não existe remédio ou fisioterapia que vai resolver isso aí, né? Outro problema muito comum hoje em dia também é coluna, né? Igual eu falei no início, como a gente tem a, hoje em dia a tomografia para auxiliar a gente no diagnóstico, então hoje em dia tem muitos mais casos de coluna aparecendo do que antes, porque a gente fecha muito mais diagnóstico, né? Uhum. Então hoje em dia eu falo que o carro-chefe da ortopedia, acredito aí que o, o ortopedista que já está há mais tempo no mercado... Seria joelho e coluna, que é o mais comum, né? Uhum. Fraturas, essas coisas são, dependem de acidente, né? O joelho e a coluna não, né? Uhum. É, dificilmente tem acidente envolvido aí. São problemas crônicos, na verdade. Crônicos. Né? Uhum. É. Tá certo, Ricardo. Então, a gente vai para mais um rápido intervalo. Na é volta, mesmo. vamos falar sobre a prevenção, né? Como é que o, o tutor deve cuidar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 Estamos de volta com o último bloco do episódio do podcast Mundo Animal sobre ortopedia veterinária, hoje com o doutor Ricardo Henrique Morgon, que vai falar pra gente agora quais os cuidados né, os tutores devem tomar com, rela pra, com relação a, a esses problemas citados Sim, anteriormente. Como evitá-los, né? Como evitá-los. É, Bom, então vamos lá, né? Eu tenho um cachorrinho toy que dorme comigo na cama, sobe atrás de mim para os quartos, sobe no sofá, desce do sofá o dia inteiro, né? muito provavelmente ele vai desenvolver um problema de coluna no joelho, uhum. né? Porque, assim, é, isso não é do cachorro, né? Então, se, se ele tiver uma predisposição genética até o problema, essa esse estilo de vida dele vai fazer isso aí acelerar e aparecer mais cedo ainda, né? Uhum. Assim como a gente fala assim, olha, eu tenho um labrador e eu crio ele dentro do apartamento. Não é que não pode criar, mas o apartamento não é adequado para aquele é tamanho de cachorro, né? Então, você pega hoje em dia um piso laminado para um paciente pesado que tem uma predisposição genética até artrose no quadril, se você colocar ele no piso liso, ele vai ter. Né? Uhum. <risos> se ele não tiver a predisposição, ele vai ter também. Porque o piso não é adequado. Né? Então, maneiras hoje em dia de você evitar aí, é, lesões crônicas, né? por desgaste ou por, por escorregões e tudo mais, é adequar o ambiente onde, seu paciente, onde o paciente o seu cachorrinho vive, ou o seu gato vive, né? De acordo com que ele não sofra esses exercícios assim, é, seguidos, né? Como eu posso dizer que essa repetição de, de pulos, essa repetição de escorregões não aconteça, né? É uma maneira, na verdade, né? Assim, o animal que tem a pré-disposição ele vai ter, mas o, o ambiente pode colaborar para isso aparecer muito mais rápido, na verdade, né? Então, é, acho que é uma saída, né? Além do que eu já falei também, né? Do dia de fogo, se o cachorro tem medo de fogos, prende ele no lugar onde ele fica mais calmo, né? Uhum. É. Vai vir Copa do Mundo, vai vir depois no final do ano Natal, Ano Novo, então é, é o lugar adequado, assim, que, que o dono precisa... É, a correnta. A correnta mesmo. A correnta, se for ficar no quintal, se for dentro de casa, coloca num cômodo onde ele não tenha como se machucar, porque realmente... Uhum. Eu já vi gato lado do sétimo andar, já vi cachorro lado da laje, então é... Até o, até o gato se assusta. Filho. Assusta, assusta. Assusta, uhum. tá? assusta sim. Uhum. E quando é necessário a intervenção cirúrgica, né? Tá, assim, olha, tem, tem lesões que você consegue é, atender a longo prazo, né? Então, você identifica, por exemplo, uma, uma luxação patelar no joelho, isso aí você pode programar para um mês dois meses ou falar para o tutor quando você tiver a vontade ou você pegar a férias você volta aqui a gente resolve uhum. e tem lesões que não tem como por exemplo uma fratura exposta num atropelamento você tem que colocar aquele osso para dentro o mais rápido possível e fazer o tratamento mais adequado possível para você preservar aquele membro e não ter que amputar uhum. né então assim a intervenção cirúrgica né ela se dá de acordo com a emergência do caso né então, casos emergentes, é, que seja emergências, você tem que agir o mais rápido possível, né? E outros casos que você vê que é uma doença crônica, que está levando aos poucos, você pode se programar para atuar de maneira... Pode demorar um pouco mais para agir, por, por exemplo, né? Uhum. Tá? Mas, por exemplo, uma coluna, né? Uma coluna, você não pode brincar com o tempo. Não mesmo? Não, uhum. tá? Porque é um tecido que se morreu, morreu, não recupera, né? Sim. Uma fratura exposta é a mesma coisa. Certo. E dura, depois, né, do, do procedimento cirúrgico, o que que o doutor precisa fazer, né? Ah, aí é complicado. Aí é... é. Porque aí vem aquela coisa, né? Doutor, eu não consigo colocar o comprimido na boca do meu cachorro. Uhum. <risos> doutor, ele não deixa eu mexer na fita cirúrgica, ele me morde, uhum. né? Então assim, é bem complicado porque a gente depende disso aí dar certo na casa da pessoa para tudo dar certo depois lá na frente, né? Então, vira e mexe, a gente faz uma cirurgia, o tutor fica com dó de colocar o aquele colar, na, aquele cone no pescoço do cachorro para ele não conseguir lamber. Uhum. E aí volta com a cirurgia aberta porque o cachorro comeu tudo. Paz. né? Hum. Então, assim, é isso é uma complicação. né? Mas, assim, é dentro da, das clínicas veterinárias, dos hospitais, a gente orienta muito bem sobre isso. né? É que realmente tem animais que não tem como chegar perto. Ele morde todo mundo. E aí esses animais têm que dar um, um outro jeito de tratar. Mas quando é aquele cachorrinho bonzinho, aquele gatinho que deixa mexer, é a medicação que o veterinário prescreveu, a limpeza da ferida e aquele colar na cabeça ali para não mexer. Uhum. Não mexeu ali, tá ótimo. Né? Uhum. É isso aí. E tem o, a, algumas, algumas orientações do que não fazer, né? Quando ele estiver no, no pós-operatório. Sim, por uhum. exemplo, né? na ortopedia, né? Ou até numa cirurgia abdominal, né? Uhum. Vai deixar o cachorro brincar no parque. <risos> não, não dá, tá né? Bom, ah. Não dá, né? Então a gente fala, olha, essa cirurgia aqui vai demorar tantos meses de... para recuperar, né? E nesse período aí não pode sofrer impactos Então, assim, é caminhadas controladas, né? Ou às vezes nem caminhadas, né? Por exemplo, ontem eu operei um que eu tive que mandar ficar dentro de uma caixa de transporte por um mês praticamente Caraca né? uhum. Então, assim, são casos e casos, né? Mas, assim, na ortopedia geralmente a gente pede aí é, umas três semanas de repouso mais absoluto e depois uns três meses ali sem impacto fazendo é. isso aí geralmente dá certo né aí você tinha falado do, dos casos de atropelamento né que às vezes sim. É, muitas a maioria das vezes na verdade é casos graves né sim, sim olha é que assim não um, um, um atropelamento né quando a gente fala tá o nosso cachorro quebrou a pata né mas não foi só a pata né a pancada foi no corpo inteiro uhum. né então, o trauma pulmonar, né, o trauma abdominal, a contusão renal, né, ou até o edema cerebral acontece naquela hora ali, né. Você resgatar um animal atropelado é muito complicado, porque ele vai te morder. Uhum. Né? Ele tá com dor e ele não sabe se defender de outra forma, ele não sabe se você quer ajudar, né. Então, é muito difícil, né, se isso acontecer, né, primeiro amarra a boca, depois recolhe o paciente lá do, do animal do chão... Sem tentar dobrar ele o máximo possível, mais reto possível, e levam um pronto atendimento. Mas não tenta mexer no animal atropelado sem antes amordaçar. Porque é, é o sistema de defesa deles, dele, vão morder. Ah, não, não tem, tem onde jeito, correr. né? É. Uhum. Então, assim, né? E muitas vezes o atropelado, quando ele é resgatado a tempo, consegue salvar. né? Uhum. Tá? E quando você tá igual, igual eu falei anteriormente no, no bloco anterior anteriormente no bloco anterior, isso ficou bom, mas como eu falei anteriormente, é, o... tomar cuidado com quando estiver saindo com o carro da garagem, né? Isso aí, olha, acontece uhum. muito. Na uhum. entrada e na saída. Na entrada e na saída, é, sempre bom deixar o cachorro... É, é, semana passada preso. eu operei um paciente que a, o vento abriu a porta da casa, uhum. o cachorro saiu e o carro que estava entrando na garagem pegou. Pegou. O vento abriu a porta. Você vê? Né? Ah. Então, se o cachorro não tem a... Se não é o cachorro de rua, o cachorro de rua ele olha os dois lados, né? para atravessar a rua, né? O hum. cachorro que tá dentro de casa ali, ele não sabe nada de carro, né? Ele vai entrar embaixo do carro mesmo, não sabe para ah, esmagar não. ele, né? E <risos> não... os filhotes, né? É. Não. É sempre de olho, Sempre né? de olho, sempre né? Que filhote é aquilo lá, ele não tem reflexo nenhum de defesa, né? Uhum. Ele não vivenciou nada e cachorro só aprende vivendo. Ele não aprende com você falando, né? Sim. Então, só, aquilo ali é só se machucar, né? Uhum. Então se ele nunca machucou para ele no Fogo não queima até que não queimou ele. <risos> tá certo, Ricardo. Tem algum aí, destaque aí, destaque final para passar pra gente? O que, que você recomenda aí pro pessoal? Olha, o, o que eu recomendo né, é geralmente, né? Eu tinha um ditado, eu até conversava com um colega meu veterinário sobre isso. né O, o tutor do, do cachorro, ou o pai, ou a mãe. Como tem muita gente que gosta de falar que é o pai ou a mãe do cachorrinho, ou o tutor, né? Eles procuram o serviço veterinário. Quando o animal começou a incomodar a vida deles, uhum. né? Então, assim, o certo é você procura o veterinário quando você vê que o seu paciente está precisando daquilo, o seu animal está precisando daquilo, e não quando ele começou a te incomodar, né? Uhum. Então, assim, qualquer mau cheiro, claudicação, que eu falo que é mancar dos membros, né? Dificuldade de urinar, de defecar, de levantar a cabeça, né? Ou o cachorro está perdendo força, ou está atrofiando, procura o veterinário, uhum. né? Porque às vezes a gente consegue fazer um trabalho ali para restabelecer e ele ficar normal de novo, né? Então, assim, não deixa para procurar o veterinário quando o cachorro tá te incomodando. Procura quando você vê o cachorro incomodado, na verdade. Sim. Né? Acho correto. que é uma dica legal. E com, é, até esqueci de perguntar, com relação às escadas também, tem Tem, Tem, tem. Problemas queda cá, de escada. Tem... É a escada uhum. caracol uhum. cai, o cachorro cai da escada cai. e rola lá para baixo, né? Então, assim, uhum. restrição é uma criança, cara. É uma criança. Você vê o cachorro, ele é, é inocente, né? Uhum. Então, ele vai cair, vai se machucar como uma criança também, né? Tá certo. Então, portãozinho, né? Tem, um tem o um risco, ali? portãozinho, né? Tá tem assim. um risco de queda, portãozinho, né? Porque uhum. né, é, é complicado, né? Mas assim, você fala, ah, mas vou colocar portão na minha casa toda, mas você decidiu pegar o animal. Uhum. Então, <risos> adapta, né? Uhum. <risos> Não tem jeito, né? É aquele negócio, né? Pega o um animal, tem que... Tem não, cuidar é dele você tem, tem que arcar com que tudo, que arcar. né? Uhum. Então, você tem que arcar com a saúde dele, né? Uhum. E a saúde não é você dar remédio e ração, né? é cuidar, né? Uhum. Então, é, é complicado, né? Então, você pegou, cuida. E faz o que é necessário. Né? Ah, tem que trocar o piso? Troca. Ah, vou ter que colocar a borracha no meu piso? Coloca. Uhum. Você não quer ver ele bem? Então, <risos> né? <risos> tá certo. Ricardo? É isso aí. Obrigado pela Obrigado participação. Vocês, a gente né? fica à disposição aí para os futuros episódios. Ah, você legal. Obrigado, aí, pessoal. Agradeço aí, viu? Valeu. <risos> e agradeço a você que nos acompanhou em mais um episódio do podcast Mundo Animal. Lembrando que os outros episódios estão disponíveis no portal ww.diário e também no Facebook, no Instagram e no YouTube do Jornal Diário de Suzano, além do Spotify, se você preferir, tá tudo lá. Eu recomendo aí que vocês. Confiram os episódios anteriores. Então, o próximo encontro marcado para sexta-feira aqui no Diário de Suzano. Te espero, então, até o próximo episódio.